Tranquilo, rapaziada, você vê esse Resident Evil aqui? Ele tá muito mais bonitinho que o Remake, tio Aqui, o Caverninha lembra muito bem, rapaziada tá? a, foto, a foto do Cesare Battisti na parede ali, hein Vamos com a Sparta, ele tava sendo procurado até no Resident Evil, hein é, O chão tava rolando altos sangues ali O vidro tava quebrado, o Caverninha tá ligado que... Vap! Beleza, rapaziada, aqui, aqui mora o amor, hein Ó As janelas aqui, ô oh, tiozinho, já perdeu a cabeça, hein Poça de sangue. Nossa, tio! Olha o Nike oh, boy. Abraça, Leon! Abraça! Vai, vai de ponta dele. Não, peraí, tio! Peraí. Ele pula, peraí, cão. Nossa! Ele janta! O jogo tem como passar? Ai, ai, que isso! Oh, ali! Ô, tiozinho, tá. Captura! Ai. Rapaziada, Resident Evil Raiz é assim, tio. Você viu o primeiro monstrinho já caiu do teto. comejou comece, vai achando que é fácil. Vai achando que era legal você. Ser... Raizão das antigas. Jogava jogo assim, tio, de macho, tio. Acordava na espora de galo do pai, sentada, Pap! Deu 10 horas, você não acordou, tio. Ó. Ai. Beleza, rapaziada. Vamos continuar calmamente nesse gameplay aqui. Ó. O que, que acontece? Outro relatório. Rapaziada, é bom a gente ler os relatórios porque era tudo em inglês antigamente. E era mais difícil de ler as coisas. Vamos aproveitar e ler. Beleza. Relatório de operações: 26 de setembro, o departamento de polícia de Raccoon City foi atacado inesperadamente por zumbis. Muitos foram feridos, muitos mais foram mortos durante o ataque. Nosso equipamento de comunicação não. Não, peraí, foi destruído e não temos mais nenhum contato externo. Olha, zumbi mordendo todos os cabos, tio. Vai. Oh, meu Deus, a cadeira tá quebrando aqui, calma, gente. Rapaziada, o, o caverninha tomou uns 18 Red Bull aí. Tenha calma, o caverninha, beleza? Nós decidimos realizar uma operação com a intenção de resgatar quaisquer possíveis sobreviventes, bem como evitar esse desastre espalhando-se ao redor de Raccoon City. Os detalhes da operação serão os seguintes. Obtenção de armamentos e munições, chefe Arons manifestou sua preocupação com o terrorismo durante uma série de incidentes, não resolvidos recentemente. No dia anterior à invasão dos zumbis, ele tomou a decisão de realocar todas as armas no prédio em intervalo de tempo, rapaziada, ou seja, eles mandaram as armas em outros departamentos para não ficar fácil com o terrorismo também, aleatórios com uma medida temporária para prevenir seu possível roubo, infelizmente essa decisão tornou extremamente difícil encontrar todos esses tipos de esconderijos de munições, destrancar o depósito de armas, como dito anteriormente, será extremamente difícil obter toda a munição, entre um estoque considerável ainda existe no depósito de armas no subsolo. Rapaziada, subsolo é o local das armas. Infelizmente, a pessoa responsável pelo cartão de acesso ao depósito está desaparecida. Vasco olhar e achar. Não conseguimos encontrá-lo. Um dos disjuntores desarmou durante a batalha. E as travas eletrônicas não estão funcionando em algumas áreas, tornou-se prioridade restabelecer a energia na sala de força e reativar essas travas. Uma da tarde a barricada do oeste foi derrubada e uma troca foi feita em seguida, nós protegemos os feridos da sala de confisco no primeiro andar, temporariamente mais 12 pessoas foram feridas na batalha, pode ser, esses que foram feridos na batalha com certeza são os zumbizinhos policiais. Mais três pessoas foram mortas durante o aparecimento de uma criatura ainda desconhecida. É o tiozinho que acabou de cair do teto. O monstro é identificado pela perda de pele e garras afiadas. No entanto, a característica mais marcante é sua língua de oh meu Deus em formato de lança capaz de atravessar o tronco de um ser humano. Em um instante, rapaziada, a linguinha do cara ali, você tá ligado, né, Atra atravessa o corpo de qualquer um, hein Mas o Linho tá com colete a prova de bala profissional, vamos ficar esperto. O número e localização dessas criaturas ainda são bastante desconhecidas Nós apelidamos essas criaturas de lambão, rapaziada, é, é os leakers, tá <risos> Vamos parar com esse negócio de... não traduz isso, tio, fica feio E estamos em processo de desenvolvimento de uma medida de defesa para lidar com essa nova ameaça Rapaziada Vamos chamar os caras de lickers aí, porque lambão não dá, né? Tipo, lambão de Taos, tranquilo. Rapaz, é, a gente pegou munição? Não pegamos munição, temos somente a escopreta. Esse caverninha... Ó, oh, ó, oh, parece um mapa de uma operação policial. Tranquilo. Um local com incêndio, uma bela pintura feita a óleo. Sacrifício no fogo do inferno. Ó, ó, ó, rapaziada, tava escondida essa munição aqui. Eu não lembro se eu, se eu peguei isso aqui antigamente. Mas como o cabernet tá precisando, já vou dar um combination aqui. E equipar a meta Se inscreve aí, tio! Rapaziada, dá gosto de ver esse Leon correndo, hein? O moleque é atleta mesmo, hein? Ó, oh, voa. VAP! Beleza, rapaziada, continuando a história. Ó, oh, felizmente essa parte aqui só tá totalmente zombie free Sem zumbi nenhum, VAP. Tranquilo, que já tem altos lock hein, tiozinho? Tá de boa? Rapaziada, é, acho que vou ter que se completar, hein? Vamos ter que se completar os lock e trancar o corredor. Beleza. Ó, oh, o jogo! Ô, oh, tiozinho, eu tava trocando ideia, oh. hein? Nossa senhora, hein? Beleza. Rapaziada, é, vamos, vamos, vamos bicar os olhos desses caras aqui. Tem que botar os dois na, na, na reta. Ó, oh, aí é bica forte. Esse cara aqui é forte, hein? O Kevin é. <risos> o sudor de rua, hein, tio? Nossa senhora, Kevin. Eu okay, caí, aí <risos> rapaziada do Marquinho, Marquinho vem no amor, deixa o Marquinho ah, aqui, ele, ele é, ele é Camargo, esse é de boa ó, ó, só pra ver a velocidade desse, Tostei. peraí tiozinho rapaziada, ele é meio rapidinho, uhum. hein, só pra testar ele, ó, ó, ele quer, ele quer beijar rapaziada, temos nada mais, nada menos que uma sala de saving aqui essa, quando você, ó, Resident Evil ai, escutou essa musiquinha é a mesma coisa que a sala do amor do David Luizinho, Luizinho lá ele está, é preciso de um tipo de chave especial. Você lembra no começo do jogo, que eu falei, se você ter, passar rápido ali, apareceria um carinha diferente? Ele teria uma chave que daria acesso àquele armário ali, que tem umas roupas especiais para o Leon. Rapaziada, o, o Caverninha simplesmente vai pegar isso aqui e colocar no baú para quando ele precisar dar um salvamento profissional. E tem um relatório aqui. Rapaziada, vocês não se importam. O Caverninha vai ler que ele tá curtindo demais saber. Essas informações aqui o Caverninha nunca tinha lido. Madrugada, duas e meia, zumbis invadiram a sala de operações e outra batalha foi iniciada. Perdemos mais quatro pessoas, incluindo David. Fomos, fomos reduzidos a quatro pessoas. Contando comigo, falhamos em encontrar armas e nossa esperança de sobreviver continua a diminuir. Nós não vamos durar muito tempo. Nós concordamos em escapar pelo esgoto. Há um caminho que leva ao subsolo da delegacia, a estação de eliminação dos esgotos. Nós podemos conseguir acessar os esgotos através dessa passagem. O único problema é que não há garantia de que a estação eliminação de esgoto está livre de qualquer perigo. Nós sabemos que nossas chances nos esgotos são bem poucas. Mas qualquer coisa é melhor do que simplesmente ficar aqui esperando para morrer. Né? Isso é verdade. Para ganhar tempo, trancamos a única porta que dá acesso ao subsolo, localizada no gabinete a leste. Rapaziada, temos tempo achar essa porta. Nós deixamos a chave atrás do gabinete do Oeste, já que é improvável que alguma dessas criaturas tenha inteligência para achar e destrancar a porta. Eu espero que esse relatório de operação seja útil para quem encontrar, ou seja, o Leon. Rapaziada, já estamos ligados aqui que tem que pegar a chave e destrancar a porta. Vap! O Truta ficou aqui, tá? Só só para relembrar. Ó, oh, Posicionado esperando, tio. Oh, meu Deus. Rapaziada, ele é esperto, hein? Ó, oh, ó, oh, parece um bezerro. Ô, oh, tiozinho, deixa eu passar de boa aqui. Tem duas plantinhas ali. Olha, tem altas plantas, beleza? Porque o cabaninha ainda é boas budidinhas, ele é... Ah... Rapaz, é, com certeza tem lock aqui, hein? Não. Ó, tem o código aqui, que é simplesmente pra pegar... Deixa eu ver se o cabaninha tem espaço suficiente. V vou pegar isso aqui na volta, tipo. É verdade. Beleza, rapaziada. tá rolando uns rastejadores aqui. Ô, oh, meu Deus, tem altos, hein? Será que tem como passar correndo aqui? Ah! O jogo, peraí, hein? Ó, oh, ó, oh, malabarismo, tio Abre a porta! Ô, Leon! Ô, ah! oh, tio, peraí, abre a porta aí, Leon Nossa, duas! O um, que, dois? Ferrou, que a gente só queria abrir a porta, na moral, o que aconteceu? O Leon foi parar pra ler o cartaz em vez de abrir a porta Aí ferrou, hein, tio? Duas, duas burdidas pra conta Ó, oh, botou a mãozinha no, no, no pulmão ali, hein? Tranquilo, rapaz, eu tenho um, um diário especial aqui Ó, oh, diário do Chris Falei com o chefe hoje outra vez, mas ele se recusou a me ouvir. Eu tenho certeza que a Umbrella conduziu suas pesquisas com o t vírus Naquela mansão, qualquer pessoa infectada se transforma em um zumbi. Mas a mansão foi para os ares com aquela explosão, junto com todas as evidências. Incriminatórias, como a Umbrella. Emprega muitas pessoas na cidade, ninguém quer falar sobre o incidente. Parece que estou ficando sem opções. Estou recebendo vários relatórios sobre monstros estranhos aparecendo por toda a cidade. Isso deve ser mais uma armação da Umbrella. Com a ajuda de Jill e Barry, eu finalmente obtive informações vitais para este caso. A Umbrella começou a pesquisar o novo G-Vírus, rapaziada. Ó, oh, era o T-Vírus. Agora os caras já passou por G-Vírus pilantra. Uma variação do T-Vírus original. Eles não causaram dano suficiente ainda? Nós conversamos. E decidimos ir até a sede da Umbrella Na Europa Não vou contar a minha irmã Sobre essa viagem Porque poderia colocar a vida dela em risco Por favor, perdoe-me Claire Beleza Rapaziada, já catamos o, o, o medalhão Beto aqui Do, Ó, do... oh, Claire Leon Primeiro contato, hein Leon Ela curte o Leon Vamos ficar espertos É bom ver que você ainda está Ó, oh, mostrando o diário que o Chris deixou, porque ela tava procurando o irmão dela e o cara foi lá pra Europa. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Rapaziada, eu simplesmente adoro essa vozinha do Leon, tio Ai, delícia É massa Ou seja, o Leon acabou oh, tem um sprayzão gigante aqui, tio Ô, oh, joguinho legal Rapaziada, eu não curto ver o Leonzinho com dor no pulmão, não? Ah, passa um gelolzinho já Vai ficar de boa Tranquilo Rapaziada, essa música aqui é emocionante É o primeiro contato entre eles Será que ela tem algo a mais a... Peraí, como é que é o negócio ali com esse negócio? Rapaziada, outro escopeta, hein? Nossa, duas! O jogo é camarada, hein? Vamos deixar que deve ter munição, hein? Vamos De momento deixar ali. Se inscreve aí, tio! Ó! Ó! Que parada é essa? O jogo, não tinha isso não aí no outro jogo, hein? É, é diferente esse jogo aí. Ó, uma foto dos membros da Stars aqui. Quem lembra do Resident Evil tem o Barry. Tem o Albert Wesker, tem o Chris, tem a Jill. Tem uns carinhas todos que morreram na mansão lá, hein? Vamos ficar esperto que o Resident Evil tem altas conexões um com o outro. É a verdade. Beleza. Rapaziada, simplesmente quero ver se a, a Claire Redfield tem algo a mais. Eu não o que está Tranquilo, se você percebeu na conversa ali, o Leon falou: Vamos nos separar e procurar sobreviventes. Por isso que eles não estão juntos. Ô zumbi, você já fica esperando, hum. hein? Você é esperto mesmo, tio. Rapaziada. Vamos pegar bala nesses loucos ou, ou, ou vamos, vamos passar correndo aqui? Ah, meu Deus. V vamos de novo na, na amizade. Se tiver outro, ferrou, tio. Beleza. Rapaziada, espero que essa porta abra, hein? Ixi! Um pequeno túnel de ventilação. É muito pequeno para um adulto entrar. Ah, oh, meu Deus. Rapaziada, acho que fechou o caminho, hein? O jogo, será que, será que tem como aqui? Rapaziada, ele, ele é policial, hein? É policial tem as artimanhas de, de morder. <risos> Beleza, escopeta tá com pouco tiro, tá com pouco nada, tio, tá cheio das balas Rapaz, tá os louca aí, tá esperando o que, Leon? Manda-nos aí ah. Perca é a cabeça, tio, ó, oh, beleza, melhor corpo pra dor de cabeça, hein, ó oh. Nossa senhora, passou a dor na hora Ô oh, tiozinho Beleza, três, vap Rapaz, é, beleza, limpamos o corredor, o Cavani deveria ter feito isso anteriormente, beleza, mas o o Cavani quer... Passar entre os um zumbi ali, Bap. Beleza, acho que ó, não temos mais espaço Aqui, mas Teremos que voltar aqui depois pra fazer esse código hein? Tranquilo O caverninha simplesmente vai descer no baú ali Beleza Visitar o Juarez, que é o garoto o garoto que fica Do jogo inteiro ali, ele é de cimação do caverninha Ele é de boa, ó, ó. Vamos deixar o Juarez ali, que ele é tranquilo é um camaradinho, o, o gemido dele é até mais camaradinho É tudo é, é bem, Vap Beleza, vamos alimentar o nosso baú aqui Simplesmente jogar isso aqui pra dentro Pois a faquinha eu acho que nem precisa nesse jogo Eu acho que as munição é suficiente Vamos não perder tempo com dar facada do zumbi Não, oh, só tem um cara camarada aí como o Juarez no jogo Ó, ó Ô Juarezinho, você tá de boa, né? Tá... Oh. Rapaz, tem essa portinha aqui também Formato de ouros na fechadura. Vou pegar essa porta de ouros aí sai fora, hein? Tranquilão. Rapaziada, até tá meio. quieto a parada. Ai, jogo! O oh, Robert, vale da mãozada? Uh! o que vai Nil! Oh, dá, dá tiro. Ô, oh, jogo. Eu nem lembrava desse jogo aí, hein? É raiz mesmo, tio. O jogo Resident Evil Zai. É Raiz, dá susto, fi. Ah! Meu tórax. Cadê che... um torcicrista aqui. Ô, oh, tem um bichinho, esqueci. Onde. Ele tava no teto. Ó, oh, vai pular. Ah, meu Deus, Paseada, criatura. Nossa, ele chega dando um touchdown. Rapaziada, ah. jogo raiz não na... <risos> é muito bom pro coração, não, hein? Jogo pilantra é esse, hein? Nossa, a mãozinha saiu ali, tio. Dentro da grelha. Vap. Rapaziada, cheguei, cheguei só o cavaco agora, hein? Você é louco, cachoeira. Cagão, cachoeira. Beleza, rapaziada, temos o, o emblema da Ratazana. Vamos simplesmente usá-lo aqui. Ó. Tem algo escrito, a chave que abre o seu coração. Irei esperar pelo unicórnio do amor. A besta mais bela. Ó, meu Deus, taca esse unicórnio do amor. Dentro da da de delegacia, os caras ficam com essas frescuras, tio. ó, Rapaziada, a chave cai precisa no meio. É resident. Vamos pro esperto que é massa, tio. Ó, chave recinto. Rapaziada, nunca Ai. nem vi essa chave recinto, hein? Que dia foi isso? Onde é que a gente usa essa chave em jogo? Lá em Sorocaba. Tem alguma porta falando do negócio de chave recinto? Eu não vi nada. Rapaziada, ah. vamos primeiramente investigar esse lado aqui. O Cabernet tá com uma, uma leve impressão que essa chave recinto, Douglas, aqui pode abrir pra esse lado. Porque essa parte que o Cabernet já fez a limpa, que é aquela portinha verde lá no final, essa porta não vai abrir, com certeza. Rapaziada, é, formato de ouros, hein? Tem que pegar essa, essa chave rapidamente, hein? Rápido! Formato de pausa. Ô, oh, meu Deus, é o formato de pausa. Esqueceu é o formato de pausa? Isso aqui não abre. Verificar o item também. Ó, tem um formato de espadas. O Cabernet esqueceu dessa, dessa chavinha aqui completamente, hein? Rapaziada, é, vamos voltar na delegacia? Rápido, beleza, antes de voltar à delegacia, tem mais um local que o Cabernet não investigou aqui. Tá lotado de zumbi, tio. Ô, oh, meu tá assim, já estão já tão preparados pra fazer balada. Ó, oh, passa nas costas desse Loki. Beleza, já tem um deitadinho no chão? Só a cabecinha mexendo. Pega perto, que se pisou perto, tio. Ele janta a sua perna. Tranquilo. Ó, oh, essa porta aqui. Formato de copa, tio. Ô, jogo. Não é essa de copa, tio? Copacabana? Que parada é essa? Hein? <risos> Rapaziada, não era, hein? Vamos voltar pra delegacia. Papi. Rapaziada, vamos ter que passar com... perto do bichinho de novo. Peraí, você tem a porta do bichinho ali, que o Caverninha não viu direito Vai lá e vê Rapaziada, eu acho que vou ter que se o bichinho ali Mas ele, essa perereca voa alto demais Ela é rápida Tem a língua que pode atravessar um tórax Ó, oh, ó os barulhinhos dela Calma aí, jogo Nossa oh, perdiu! Nossa senhora oh, Era aqui Tô calmo, rapaziada, era aqui Ô, oh, meu Deus do céu um bicho diamante, ele voa dando aquelas cortadas de Shakironil ali dentro do meu olho, olhinho. V vamos com um calma nessa parte aí, Beleza. Rapaziada, vamos, vamos simplesmente empurrar a escadinha aqui. Peraí, peraí, antes de empurrar, será que tem alguma coisa aqui embaixo? Munição, hein, do amor. Ó, é bom deixar carregadas essas armas aqui, tio, ó. Além de ganhar espaço... Peraí, tio, peraí. Já tá pronto a batalha, hein. Beleza. Tudo na tranquilidade. Tudo na tranquilidade. Ô, Leo, não é pra subir não, Leo. Desce aí, na moral. Beleza. Agora a gente sobe. O que a gente pegou? O rodelinho. Pegamos o rodelinho. Quero... Beleza, mas ah, a chave ainda não foi usada completamente. Ou seja, tem mais porta a ser usada. Beleza, pegamos o rodelinho. Vamos em direção à próxima aventura. Rapaziada, se... O pererecão deixar, hein, velho. Esse pererecão aqui é do mal. Ah, ele tava no teto! Nossa, oh, jogo! Não, Leon, não, não deixei, deixei. Vou pegar e botar no baú. Ai! Nossa senhora! Dá um espaço largo, o bicho é atrevido. Arisco nível 12. Beleza. Rapaziada, eu acho que tá tudo tranquilo aqui agora, hein? Oh, agora eu acabei de lembrar, tio. Acabei de lembrar. O Leon tem um isqueiro. É. E é, é, é o isqueirinho que usava aqui. Sabe o que ele falou o negócio de, de, de fazer o sacrifício lá? ó, Um local com incêndio, uma bela pintura feita a óleo. O título diz... Um sacrifício no fogo do inferno. Rapaziada, o que, que falta pra meter isso aqui no fogo do inferno? É nada mais, nada menos que o fogo. Ó. Rapaziada, mais um enigma... Desvendado. O cabineiro ia uns 30 anos pra, pra desvendar isso aqui, hein? Vamos ficar esperto. Ó, não cabe o item. O que que acontece? Tipo, vamos fumar charuto aqui, tio? Ah, meu Deus, fumamos, tá uma bem ultra. Oh. Ó, cai pra dentro, pedrinha. Vap. Beleza. Rapaziada, simplesmente voltando à parte principal. Agora tem a segunda pedra. Vamos ficar esperto com essas pedrinhas, hein? Beleza, será, será que essa porta aqui abre, tio? Ó, mano, o Mano Juarez ali tá, tá na espera, de uhum. boa. Ele é um, cabra, um camarada tranquilo. Vap! Mas, é, antes de mais nada, vamos, vamos descarregar um pouco aqui de, de plantinha e outras coisas. Ih, pegar as plantinhas que tava ali fora, vap! Beleza, rapaziada, visitando o nosso querido amigo Juarez, vamos em direção... A parte de cima O que que acontece? Vamos cortar esse load aqui que demora pra caramba Esse, esse aqui é o... Essa porta aqui nunca abre esse jogo, tio Ó, a maçaneta gira, mas a porta não abre Parece que está trancada pelo outro lado Eu não me lembro se no jogo inteiro essa, essa porta abre, hein Não tô lembrado não Beleza. aqui simplesmente você tem que trocar Colocar essa... Estátua da esquerda pra direita ali. Tem um chãozinho de cor diferente, você vai ver. E a outra da direita pra esquerda. Mais ou menos assim. Pode ter que ter um. É, é difícil esse identificar residentivo raiz. O que não mostra o chão ali. Ó, tá vendo que tem um local pra estátua aqui? Ó. Aí ele faz um clu-clu É o quê? Você pega a segunda. Ó. Ô jogo, pera aí, hein? Vai, Leon! Ó, aí você dá um girel, você vai lá pro outro lado. Vap! <risos> ó, vai fazer um clu-clu Ó. Beleza, aí o tiozinho solta a pedrinha. Mas é, eu, eu não lembro aqui que usou essa chave aqui não, hein. Posso abrir fechadura simples com isso.